A negação da proposição, se Paulo trabalha oito horas por dia, então ele é servidor público. É logicamente equivalente à proposição. Aí você vira e fala, meu Deus, o problema, Renato, falou negação aqui e falou logicamente equivalente. E aí, é negação ou é equivalência que eu tenho que usar? Porque tem um C então aqui. Galera, anota o que eu vou te falar, que é muito importante. Eu já vi um monte de gente cair em pegadinha dessa da prova. Toda vez que falar negação, é negação. Ah, mas falou no final, logicamente, equivalente. Não importa. Falou negação, é negação. Então, esse problema... Anota isso, tá? Muita gente já perdeu questão de prova por isso. Já ficou de fora do concurso por isso. Esse problema é negação do... C então Esse problema é negação do centão. Show de bola. Interpretei. Deixa eu sair. Técnica R, família. Técnica R. O que diz a técnica R, família? Técnica R. Negação do centão. Como é que você faz a negação do centão, galera? Aí a gente usa o mané. Mas, Renato, o que é esse tal de mané? Mané mantém... E nega. Mantém e nega. Ou seja, aqui está a frase. Se Paulo trabalha oito horas por dia. Por dia. Então, ele é servidor público. Ele... É servidor, tá? Vou botar servidor. Cara, o que, que é o mané? Primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o centão e vai colocar o E na parada. Primeira coisa que você vai fazer, tirar o centão e colocar o E. Feito isso, agora tu usa o mané. Mantém nega. Mantém o que tá escrito, ó. Paulo trabalha oito horas por dia. Você vai manter o que está escrito. Vai ficar Paulo trabalha, tá? Oito horas por dia, vai manter, e ele é servidor vai ficar, ele não é servidor, tem que negar aqui, né? essa de trás você nega, agora você tem que buscar qual das opções tem exatamente isso aqui escrito, vamos lá, ó, Paulo trabalha 8 horas por dia, legal, ou, tá fora, não é ou, é e, B, Paulo trabalha 8 horas por dia e não é servidor público, opa, qual é o gabarito Letra B de bola, que é igualzinho, ó. Essa daqui tá igualzinha o que a gente escreveu, ó. Paulo trabalha 8 horas por dia e não é servidor público. Só tem o ele ali, tu não precisa se preocupar. Gabarito, letra B, marco o V da vitória pra tu detonar nessa bagaça aí.